Oi gente linda tudo bem por aí? Há uns 15 dias atrás eu coloquei esta foto no Facebook para vocês escolherem qual delas eu faria o tutorial e a maioria pediu as duas então está aqui a segunda trança desta enquete Vou te pedir para compartilhar esse vídeo, deixar o seu like aqui embaixo. Você que está chegando agora ou você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Você tem todo sábado uma trança nova e também ative o sininho para você receber as notificações do YouTube. E não sai daí não que eu volto já já. Você reparte o cabelo ou na lateral ou no meio, vai pegar de um dos lados uma parte bem grande, bem generosa de cabelo, dividir em três e nós vamos começar uma trança normal. Antes de passar esta mecha, eu vou soltar uma pequenininha, uma mechinha pequena. Ó, passei e reservo lá em cima. Aí eu vou embutir. Na parte de baixo, eu vou apenas soltar. A parte de cima eu solto antes de embutir. E a parte de baixo, apenas solto. Esta trança vai descer na diagonal. Soltei. Agora, a partir da terceira, eu pego a primeira... Passo por baixo de todas as outras, antes de embutir. A parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou soltar uma mechinha, vou pegar lá a primeira, passo embaixo de todas as outras e vou embutir. Se você quiser passar por cima, se ficar mais fácil, também pode. Só que aí você tem que fazer a mesma coisa com todas elas. Soltei a mecha. Pego a primeira. Passo por baixo ou por cima, se você preferir. Volto a reservar as outras. Essa trança, você não faz ela apertada. Você faz ela bem soltona, que fica mais bonita. E eu vou fazendo igual até chegar na altura que eu quero. Aqui nós já podemos começar a folgar as mechas, soltar, para formar um arcos bem grandes, em cima e embaixo. Se você sentir necessidade, pode passar um gel nessas mexinhas aqui que aí as, os arcos ficam mais definidos Como eu já estou quase no fim, eu vou apenas embutir sem soltar mais mechinhas. terminei a trança passei o elástico de silicone e você pode colocar o adorno que quiser vou terminar de ajeitar e soltar estes arcos e aproveitar para mandar beijo eu quero mandar um beijo para Nilza Vieira Apolinário e a filha dela a Anne Emanuele de seis aninhos duas mineirinhas de São Domingos do Prata Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo, Anne. O outro beijo de hoje vai para Letícia Oliveira. Ela fez uma trança na modelo dela, que é a Albanir Gomes. E mandou a foto aqui pro, pro nosso Facebook. Elas são de Tangará, no Rio Grande do Norte. Muito obrigada a vocês também. E se você quer participar da Hora do Beijo e mandar a foto da sua trança, Thelma Tranças agora tem um grupo. Tô colocando aqui embaixo pra vocês, lá no Facebook. É um grupo pra vocês mandarem as fotos dos seus trabalhos, pra vocês participarem aqui da Hora do Beijo. Que eu adoro quando vocês mandam foto das trancinhas. E esta daqui é a mais uma trança em arcos, conforme o pedido de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. eu agradeço muito você ter assistido. Um super beijo e até a próxima.